Olá, pessoal! uma satisfação estar de novo aqui, e hoje eu vou falar sobre a Telepatia em Arda, ou seja, como é que os habitantes da Terra-média de Aman conseguiam se comunicar através do pensamento. Eu acredito que vocês já devem ter percebido nos livros do Tolkien alguns indícios da Telepatia, especialmente quando a comitiva encontra Galadriel em Lothlórien, e também no entendimento rápido que há entre Finrod Felagund logo que ele encontra os primeiros homens. Aliás, a própria questão do Um Anel, o fato do Sauron conseguir entrar na mente de Frodo e até o Gandalf, quando o Hobbit está sentado lá em ia e há é é o confronto em sua mente entre o olho e a voz. O vídeo de hoje foi pedido pela Denise Moro e pelo Vitor Santander. E só um aviso aqui antes de começar. A exposição de hoje será feita em cima de um ensaio do Tolkien chamado Osanue Kenta. Um estudo mais extensivo poderia englobar outros textos e também outras passagens dos livros. Mas, para efeito desse vídeo aqui, nós vamos nos restringir apenas a esse texto para não ficar uma coisa muito longa, e até porque nós podemos gravar também outros vídeos a respeito disso. Outra coisa é que eu vou omitir alguns termos élficos que estão no texto, porque ele tem, lá tem muitos nomes e pode acabar confundindo aqui na hora da explicação. Como o intuito aqui é mais sobre a questão da telepatia mesmo, os nomes em Quenya são interesse de um outro vídeo. E mais uma coisa, é que certas passagens do que será dito aqui são mesmo muito densas. Podemos até considerar que o conteúdo desse vídeo aqui é mais de intermediário para avançado. Então eu sugiro que, caso seja necessário, vocês vejam e revejam o vídeo, porque é preciso mesmo passar mais de uma vez pela explicação para poder se entender melhor. O Osano e Keta não foi publicado em nenhum livro que conhecemos do Tolkien. Na verdade, ele foi publicado com autorização do Christopher Tolkien no periódico chamado Vinyar Tengwar. Para quem não lembra, eu mostrei a vocês esse periódico lá no TT número 32, quando eu mostrei lá a minha coleção de livros tolkienianos. O Vinyar Tengwar é o periódico linguístico da Elvish Linguistic Fellowship, dedicado ao estudo das línguas inventadas por Tolkien. O que torna essa publicação especial, além da participação de renomados estudiosos do mundo todo, até o próprio Ronald se já publicou alguns textos lá, é que eles publicam textos de Tolkien que não foram publicados nos outros livros, ou nos livros oficiais. E muitos desses textos, em que pese serem mais sobre as línguas inventadas por Tolkien, eles muitas vezes relatam coisas da própria Terra-média, aspectos menos conhecidos ou obscuros. Pois o texto de hoje, O Zanue Kenta, foi publicada no Vinyatengua número 39, de julho de 1998. Mas, afinal, o que significa esse Osano e Quenta? Osano e significa Pesquisa sobre a Comunicação do Pensamento. É um manuscrito de oito páginas que Tolkien escreveu entre 1959 e 1960. E, dentro do legendário, esse texto é um resumo que algum desconhecido fez de um tratado maior que havia sido escrito pelo elfo Pengoloth de Gondolin. Explicando melhor, Pengoloth de Gondolin escreveu um tratado sobre a telepatia que foi incluído como um apêndice do Lamas. Lamas era uma descrição das línguas. Aí esse editor anônimo foi lá e fez esse resumo de oito páginas daquilo que Pengoloth havia escrito. Só para vocês ficarem sabendo, uma outra versão do Lamas, agora com um H, foi publicada no The History of Middle Earth. Mas o Lamas, sem o H, era bem mais extenso e não foi publicado. Por isso, então, o subtítulo do Osano Equenta é O Resumo da Discussão de Pengoloth. E quem era esse tal de Pengoloth? Ele foi um elfo nascido em Nevrast, filho de um Noldor como a Sinda, que acompanhou Turgon quando este fundou a cidade de Gondolin. Ele era conhecido como Sábio dos Noldor, e a sua reputação é de um grande erudito, assim como Fëanor e Rúmil. Pengoloth conseguiu escapar da Queda de Gondolin junto com Tuor e Hydrion, e ele viveu nos postos do Sion, onde então ele produziu seu trabalho. Na Segunda Era ele viveu no Reino de Gil-galad, em Lindon, e ele também visitou Casadun, sendo um dos únicos Elfos que podia entrar lá nas Minas de Moria. Na guerra entre os Elfos e Sauron, após a Queda de Eregion, Pengoloth partiu da Terra-média e foi morar na Ilha de Tol Eressëa, sendo assim o último mestre da tradição a deixar a Terra-média. Osano e começa falando que lá no Lamas, Pengoloth discute brevemente sobre a transmissão do, direta do pensamento, fazendo diversas assertivas. Elas tratam principalmente dos Eldar e dos Valar, incluindo aí os Maiar. Os Homens não são tratados com muito detalhe, apesar eles serem mencionados quando se fala dos Encarnados. Sobre eles, Pengoloth afirma apenas Homens têm a mesma capacidade que os Quendi, mas mais fraca e é mais fraca em operação devido à força do Roar, sobre o qual a maioria dos homens tem pouco controle através da vontade. Só lembrando que Roar significa corpo, em alto élfico, e fé significa alma, ou espírito. Como historiador, Pengolod está interessado em examinar as relações de Melkor e seus agentes com os Valar e os Eruhin, ou os filhos de Eru. Embora isso também tenha conexão com a linguagem, pois, como ele aponta, esse era o maior talento dos Mirowanyin, os Encarnados, e foi utilizado por Melkor para sua grande vantagem. Pengalus afirma que todas as mentes são iguais em estados, embora elas se diferenciem em capacidade e força. Uma mente, por sua natureza, percebe a outra diretamente. Mas ela não pode perceber mais do que a existência de outra mente, exceto pela vontade de ambas as partes. O grau de vontade, contudo, não precisa ser o mesmo de ambos. Se chamamos uma das partes de C, convidado, e a outra de A, anfitrião, então C deve ter a intenção total de inspecionar A ou de informá-lo. Mas conhecimento pode ser ganho ou transmitido por C, mesmo quando A não está buscando ou pretendendo transmitir ou aprender. O ato de C será efetivo se A está simplesmente aberto. Esta distinção, de acordo com Pangoloth, é de suma importância. A abertura é o estado natural ou simples de uma mente que não esteja de outra forma ocupada. E uma nota aqui explica que a mente pode estar ocupada com pensamentos e desatenta para outras coisas. Ela pode estar voltada a Eru e pode estar concentrada em conversa de pensamento com o Terceiro. Pengalud afirma que somente grandes mentes podem conversar com mais de uma ao mesmo tempo. Muitas podem conferenciar, mas então de uma vez apenas uma está transmitindo, enquanto as outras estão recebendo. Em arda não desfigurada, ou seja, em condições ideais livres do mal, a abertura é o estado normal. No entanto, qualquer mente pode estar fechada. Isso requer um ato de vontade consciente, uma não-vontade. Esse estado pode ser contra C, contra A ou contra outros ou então uma retração ao estado de privacidade. Embora em Arda não desfigurada a abertura seja o um estado natural, toda mente tem, desde a formação como indivíduo, o direito a se fechar, e ela tem o poder absoluto para tornar isso efetivo através da Vontade. Nada pode penetrar a barreira da não-vontade. Todas essas coisas, de acordo com Pengalud, são verdadeiras para todas as mentes, desde os Ainur, na presença de Eru, até os Grandes Valar, como Manoel e Melkor, aos Maiar em Ea, er, e até mesmo aos Menores dos encarnados. Mas diferentes estados trazem limitações que não são totalmente controladas pela vontade. Os Valar entraram em Ea er, e no tempo por livre vontade, e agora eles estão no tempo enquanto ele durar. Eles podem perceber coisas fora do tempo, salvo a memória de suas existências antes dele começar, eles podem recordar a música e da visão. Eles estão, é claro, abertos a Eru, mas eles não podem, por conta própria, ver qualquer parte de sua mente. Eles podem se abrir a Eru em súplica, e ele pode então revelar seu pensamento a eles. Bingoloth anota que alguns dizem que Manwë, por especial graça ao Rei, poderia ainda, em certa medida, perceber Eru. Outros dizem, mais provavelmente, que ele permanecia o mais próximo a Eru, e Eru estava mais propenso a ouvi-lo e respondê-lo. Os encarnados têm, pela natureza da mente, as mesmas faculdades, mas sua percepção é ofuscada pelo Rora, o corpo, pois seu fé, espírito, é unido ao seu Ror, e seu procedimento normal é através do Ror, o qual, por sua vez, é parte de ela, sem pensamento. O ofuscamento é de fato dobrado pois o pensamento tem que passar de um manto de horror para ir penetrar em outro. Por essa razão, nos encarnados a transmissão de pensamento requer um fortalecimento para ser efetiva. O fortalecimento pode ser adquirido por afinidade, urgência ou autoridade. A afinidade pode ser devido a parentesco. Como isso pode aumentar a semelhança de Roar a Rohr, então os interesses e modos do pensamento do espírito interior Parentesco é também normalmente acompanhado por amor e simpatia. A afinidade pode vir simplesmente de amor e amizade, que é a similitude ou afinidade de fé para fé. A urgência é transmitida por grande necessidade do remetente, como no prazer, na dor ou no medo. E se essas coisas estão em qualquer grau compartilhadas pelo destinatário, o pensamento é claramente recebido. A Autoridade pode também prestar força ao pensamento de alguém que tem um dever em relação a outrem, ou de algum soberano que tem o direito de emitir comandos e ou de buscar a verdade pelo bem de outros. Estas causas podem fortalecer o pensamento para passar pelos mantos e alcançar uma mente recipiente. Mas a mente deve permanecer aberta, e ao menos passiva. Se ela está consciente de que ela está endereçada e ela se fecha, Nenhuma urgência ou afinidade será capaz de permitir que o pensamento do remetente entre. Por fim, o Tenguesta se tornou um impedimento. Tenguesta é o sistema ou código de sinais. Pois o Tenguesta nos encarnados é mais claro e mais preciso do que a sua direta percepção do pensamento. Porém, eles podem também se comunicar facilmente com os outros quando nenhuma força é colocada em seu pensamento, quando, por exemplo, o estranho se encontra pela primeira vez. E, como vimos, o uso da linguagem logo se torna habitual, de forma que a prática do Osandler, o intercâmbio do pensamento, é negligenciada e se torna mais difícil. Portanto, nós vemos que os encarnados tendem a mais e mais usar ou tentar usar o Osandler apenas em grande necessidade e urgência, especialmente quando a fala é inútil, como quando a voz não pode ser ouvida, o que ocorre geralmente por causa da distância. A distância em si não oferece qualquer impedimento à transmissão do pensamento. Mas aqueles que, por afinidade, podem utilizar a telepatia usarão a linguagem quando estiverem próximos, por hábito ou mesmo preferência. Mas ainda assim podemos ressaltar que os que têm afinidade podem mais rapidamente entender a linguagem utilizada entre eles. E, de fato, nem tudo o que eles dizem chega a ser colocado em palavras. Com menos palavras eles chegam a um melhor entendimento. E não pode haver dúvida que, nesse caso, a telepatia também está sendo usada, pois a vontade de conversar com linguagem é também a vontade de comunicar o um pensamento, e por isso eles deixam a mente aberta. O Roar, corpo e a linguagem têm inevitavelmente algum efeito sobre os Vala, caso eles assumam uma forma corpórea. O Roar ofuscará em certo grau em força e precisão o envio do pensamento, e, caso o destinatário seja incorporado, também a recepção. Se eles tiverem adquirido o hábito da linguagem, como alguns adquiriram o hábito de serem corpóreos, então essa Vontade reduzirá a prática do Ozanwë, mas esses efeitos são bem menores do que no caso dos Encarnados. Pois o Rora de um Valar, mesmo quando ele tem se tornado habitual, é muito mais controlado pela Vontade. O pensamento dos Valar é muito mais forte e penetrante. E no que pertine às suas relações de um com o outro, a afinidade entre os Valar é muito maior do que a afinidade entre outros seres, de forma que o uso da linguagem nunca se tornou imperativo e apenas com alguns deles se tornou costume e preferência. E quanto às suas relações com outras Mentes em Ea, seus pensamentos frequentemente têm maior autoridade e a maior urgência. Nesse ponto entra uma nota muito importante de Pengalod, e eu acho até que é uma das passagens mais importantes para se entender o que aconteceu com Melkor e até com Sauron no que diz respeito às suas formas. Eu vou precisar fazer esses parênteses aqui para dizer o que, que Pengalod anotou e depois a gente volta para o texto principal do Osano 80. A nota afirma que o fato de usarem corpos faz com que os Valas se aproximem ao status de Encarnação, especialmente os membros menores da Ordem, os Maia. Quanto mais tempo o mesmo roa, corpo é utilizado, maior é o vínculo ao hábito, e menor fica o desejo de, dos corpos purificados em deixar os corpos. A vestimenta, o corpo, pode deixar de ser um adorno e se tornar um hábito uma aparência costumeira. Píngolo cita a opinião de que, se um espírito, ou seja, alguém que não foi encarnado pela criação, usa um o Rohr para auxílio de seus próprios interesses pessoais, ou para aproveitar o gozo das faculdades corporais, acaba ficando para ele extremamente difícil operar sem o As coisas que são mais comprometedoras são aquelas nas quais os encarnados têm que fazer com a própria vida do Rohr, seu sustento e a sua propagação. Portanto, comer e beber são comprometedores, mas não o deleite da beleza do sonho e da forma. A maior parte do comprometimento é causadora ou conceptiva. Pingalud afirma que não sabemos que Aksane, ou seja, as leis e comandos deixados por Eru, foram impostos aos Valar em referência ao seu estado, mas parece claro que não havia, não havia uma norma contra essas coisas. No entanto, parece ser uma regra, ou talvez uma consequência necessária, que se essas coisas comprometedoras são feitas, então o espírito deve viver no corpo que usou sob as mesmas regras dos encarnados. O único caso conhecido é o de Melian, que se tornou esposa do rei Elú Thingol. Certamente esse caso não foi maligno ou contra os desígnios de Eru, e embora tenha levado ao sofrimento, tanto os elfos quanto os homens foram enriquecidos. Os Grandes Valar não fazem essas coisas. Eles não procriam, não comem, nem bebem, salvo no Alto Assari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 e, esse, e se, caso esses corpos lhe fossem tomados ou destruídos, eles eram nulificados, até que eles reconstruíssem uma aparência de suas habitações anteriores, com as quais eles poderiam então continuar os cursos maléficos aos quais eles tinham iniciado." A nota termina então falando que Pengoloth aqui evidentemente se refere a Sauron em particular, que se elevou e fugiu finalmente da Terra-média. É por isso aqui, a gente fazendo uma conexão com a história do Sauron, e depois da queda de Númenor, quando aquele corpo que ele usava foi destruído, ele parou de ter a capacidade de, de assumir aquela bela forma. Então, ele, se ele reconstruísse de novo seu corpo, que foi o que ele fez, que nós já vimos aqui, quando ele virou necromante e tudo mais, aquela forma é aquela forma odion, odionda, aquela forma feia que ele usava de um Senhor alto, cruel e terrível. Por isso que ele não conseguia mais utilizar a forma bela de Anatar. Bom, essa foi a nota. Agora, voltando ao texto principal, Bangalore fala do abuso do pensamento, e ele fala, Pois alguns dos que leram até aqui podem estar questionando o meu conhecimento, dizendo, isso não parece de acordo com as histórias. Se a mente é inviolável pela força, como pôde o mel por enganar tantas mentes e escravizar tantas pessoas? Ou, em vez disso, não é verdade que a mente possa ser protegida por uma força maior, mas também capturada por uma força maior? Por isso que Melkor, o Maior, e que mesmo no final possuía a mais fixa, determinada e implacável vontade, podia penetrar nas mentes dos Valar, mas conter a sua deles. De forma que parece que Manwë, quando está lidando com ele, é fraco, descuidado e enganado. Não é isso? Pingolod fala que não é assim. A extorsão dos segredos de uma mente pode parecer vinda de uma leitura à força a despeito da não vontade pois o conhecimento ganho pode parecer, às vezes, tão completo quanto qualquer outro que poderia ser obtido. No entanto, ele não vem da penetração na barreira da não-vontade. De fato, não há nenhum axon, ou nova de Eru, que diga que a barreira não possa ser forçada, pois isso é impossível, e quanto maior a força, maior a resistência da não-vontade. Mas é um axon universal que ninguém possa diretamente pela força ou indiretamente pelo logro tomar de outro o que ele tem direito de reter e manter como seu. Melkor repudiava todos os Aksane e as normas de Eru. Ele também aboliria para si todas as coisas impossíveis, caso ele pudesse. De fato, no seu início e nos dias em que ele era extraordinário, grande parte do seu empenho, que gerou enorme violência, foi para ordenar Ea como se não houvesse limites ou obstáculos à sua vontade. Mas isso ele não conseguia fazer. As coisas impossíveis permaneciam, um lembrete perpétuo da existência de Eru e sua invencibilidade, também um lembrete da coexistência com ele mesmo de outros seres impregnados de força. Daí provém a sua incessante e insaciável fúria. Ele descobriu que a abordagem aberta de uma mente poderosa e grande força de vontade era sentida por uma mente menor como uma grande pressão acompanhada de medo. Dominar pelo peso do poder e medo era seu prazer mas, neste caso, ele os achava ineficazes. O medo fechava a porta mais rápido. Por isso, ele tentou a fraude e a furtividade. Aqui ele era ajudado pela simplicidade daqueles que não percebiam o mal, ou ainda não acostumados a percebê-lo. E, por essa razão, foi dito antes que a distinção entre a abertura e a vontade ativa para entreter era de grande importância pois ele podia vir de uma forma furtiva a uma mente aberta, esperando aprender alguma parte de seu pensamento antes que ela se fechasse, e ainda mais para implantar o seu próprio pensamento, para enganá-la e conquistar a sua amizade. Seu pensamento era sempre o mesmo, embora pudesse se ajustar para se adequar à ocasião. Ele era acima de tudo benevolente, ele era rico e podia dar qualquer presente que eles desejassem, e ele tinha um amor especial por quem o recebesse, mas deviam confiar nele. Dessa forma, ele conseguiu entrada em muitas mentes, removendo a sua não-vontade e destrancando a porta pela única chave, embora essa chave tivesse um contra-efeito. Mas não era isso que ele desejava. Era a conquista dos recalcitrantes, a escravização de seus inimigos. Aqueles que o ouviam e não fechavam a porta, estavam já frequentemente inclinados à sua amizade. Alguns já tinham entrado em suas próprias trajetórias, e ouviram porque eles estavam, eles estavam querendo aprender e receber dele coisas que ampliariam os seus propósitos. Assim foi com aqueles primeiros Maiar que primeiro caíram sob sua dominação. Eles já eram rebeldes, mas careciam do poder de Melkor e da vontade cruel, e o admiravam e viu a sua liderança como uma esperança em rebelião efetiva. Mas aqueles que eram ainda simples e incorruptíveis de coração não perceberam a sua entrada e se eles escutassem ao aviso de seus corações, eles paravam de ouvi-lo, e o rejeitavam e fechavam a porta. Era justamente esses que Melkor mais desejava superar, os seus inimigos, pois para ele eram inimigos todos aqueles que resistiam a ele na mínima coisa que fosse, ou que reivindicassem para si qualquer coisa que não fosse para ele. Portanto, ele buscava meios de contornar o que era impossível, e é a não vontade. E esta arma ele encontrou na linguagem. Pois falamos agora dos encarnados, os filhos de Eru, que ele mais desejava subjugar, a despeito de Ilúvatar. Seus corpos, sendo parte de Ea, estavam sujeitos à força. E seus espíritos, estando unidos a seus corpos em amor e cuidado, estão sujeitos ao medo. E sua linguagem, embora venha do espírito ou mente, opera através e com o corpo. Não é a mente ou o pensamento, mas ela pode expressar o pensamento do seu modo de acordo com a sua capacidade. Sobre o corpo e sobre tal morador, portanto, tal pressão e tal medo podem ser exercidos para que, possa a pessoa, para que a pessoa encarnada seja forçada a falar. Então Melkor meditou na escuridão de sua previsão muito antes que os filhos despertassem. É dito, então, que, nos dias de Antigamente, quando os Eldar despertaram, Manoel os advertiu que, embora Melkor tenha visto menos do que os outros Vala sobre a chegada dos filhos, ele já sabia que uma forma de dominá-los seria através da linguagem, pois esta seria a área de, de talento natural dos filhos de Eru, e Melkor tinha uma habilidade surpreendente com línguas, e uma hora ele aprenderia todas as línguas que existiam. Portanto, caso Zelda falasse com o Senhor do Escuro, eles deveriam ter cuidado. Pingalus afirma que em Valinor, Melkor usou o Quenya com tanta maestria que os Eldar se maravilharam, pois seu uso não podia ser melhorado por ninguém, ou mesmo igualado pelos poetas e mestres da, tra da tradição. Desse modo, por meio da fraude, tormento do corpo e do espírito, pela ameaça de tormento a pessoas amadas ou pelo puro terror de sua presença, Melkor sempre buscou forçar os encarnados a cair em seu poder, ou ficar a seu alcance, para falar ou lhe contar o que ele gostaria de saber mas sua própria mentira gera uma prole infinita de mentiras. Isso significa que ele destruiu muitos, causou incontáveis traições e tomou conhecimento de segredos para sua enorme vantagem, e assim arruinando seus inimigos. Mas isso ele fez não entrando na mente ou fazendo a sua leitura contra a vontade da pessoa. Ainda que grande tenha sido o conhecimento obtido por Melko, isso foi através de palavras, pois a mente permaneceu inviolável as palavras não estão na mente, ainda que sejam provenientes dela. Elas, de elas devem ser julgadas e avaliadas pela verdade que possa estar nelas. Por isso o Mentiroso diz que todas as palavras são mentiras. Todas as coisas que ele escuta são envoltas em enganos, subterfúgios e significados escondidos e ódio. Nesta vasta rede ele mesmo enredou lutas e raivas, correndo pela suspeita, pela dúvida e pelo medo. Não teria sido assim, caso ele tivesse conseguido quebrar a barreira e visto o coração como ele, como ele é, em sua verdade desvelada. Se falarmos, por último, da insensatez de Manwë e da fraqueza e inconsciência dos Valar, Pendolod alerta que devemos ter cuidado ao fazer um julgamento. De fato, nas histórias, podemos ficar espantados e ofendidos ao ler como Melkor enganou e levou ao louco os outros. E como Manwë parece, às vezes, um tolo comparado com ele, como se fosse um pai bondoso, porém insensato, e que ele estivesse lidando com uma criança caprichosa que com certeza um dia perceberia o seu erro e consertaria suas ações. Ao passo que nós, observando e sabendo qual é o resultado das ações, vemos agora que Melkor sabia bem o terror de seus caminhos, mas ele estava fixado a eles pelo ódio e orgulho, além de qualquer recuperação. Ele podia ler a mente de Mandoel, pois ela estava sempre aberta mas a sua própria mente era falsa, e mesmo que a porta parecesse aberta, havia portas de ferro internas fechadas para sempre. Indaga-se, então, como os Valor poderiam lidar com ele? Deveriam utilizar sigilo contra o subterfúgio? A traição contra a falsidade? Mentiras com mais mentiras? E se Melkor usurpasse seus direitos, eles deveriam negar os dele? Pode o ódio superar o ódio? Não. Manoel era mais sábio. Estando sempre aberto a Eru, ele fazia a vontade deste, que é mais do que a sabedoria. Ele estava sempre aberto, porque ele na verdade não tinha nada a esconder, nenhum pensamento que fosse prejudici prejudicial a qualquer um, se pudessem compreendê-lo. De fato, Melkor sabia sua vontade sem questioná-la, e ele sabia que Mando estava atado pelos comandos e injunções de Eru, e ele sempre agiria conforme os propósitos de Ilúvatar. Assim, os impiedosos sempre contarão com a misericórdia, e os mentirosos usam da verdade. Pois se a misericórdia e a verdade são retidos dos cruéis e dos mentirosos, deixam de ser honrados. Manoel não podia coagir Mel por revelar o seu pensamento e propósitos, ou, se ele usasse a palavra, a falar a verdade. Se ele falasse e dissesse, Isso é verdade, ele deve ser acreditado até que se provasse que fosse falso. E se ele dissesse, Farei isso como você ordena, a ele deve ser dada a oportunidade de cumprir a sua promessa. A força e repressão usadas contra Melkor pelos poderes unidos dos Valar não foram utilizadas para extrair a Confissão, que era desnecessária, e nem para compeli-lo a revelar o seu pensamento, que era ilícito. Ele foi feito prisioneiro como uma punição por seus atos malignos, sob a autoridade do rei. Quando Melkor foi preso, foi para sua própria restauração e também a de Arda. Caso ele se arrependesse, ele deveria ter sua liberdade restaurada. E, finalizando o ensaio, é dito que o fato de Manoel ter liberado Melkor do cativeiro pode ter parecido uma imprudência, mas ele só fez aquilo que ele havia prometido, e caso ele tivesse quebrado essa promessa, ele teria dado um passo sobre o mesmo caminho maligno de Melkor. Então é isso, pessoal. Esse foi um compilado do que fala lá no ensaio Osano e Kenta, e nós vimos então como funciona a telepatia, ou a transmissão do pensamento em Arda. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Então, não deixe de curtir aqui embaixo, compartilhar divulgar para os seus amigos. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar sabendo sempre que sair um vídeo novo. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!